Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, é o seguinte: nesse vídeo, o que é que eu vou estar fazendo? Primeiro, cara, eu vou dar duas notícias aqui. E cara, é o seguinte: a primeira notícia é que vamos ter Brawl Talk. Cara, é splash Jurassic o nome da do Brawl Talk. Esse é o primeiro ponto. Já achei legal, entende? Que é o tema Jurássico com água, entende? Envolvendo água, verão, entende? E a outra notícia é que eu posto, eu posto vídeo nas quintas e domingos é, e a uma da tarde, né? Então, em vez de eu estar postando esses horários e esses dias, eu vou começar a postar nas quartas e sábados, só que daí eu vou estar testando os horários. Eu vou testar quatro horários em quatro vídeos diferentes, às cinco da tarde, às seis, às sete, às oito. Da noite ali, sabe? Eu vou estar tá testando Essas foram as notícias por enquanto Mas é o seguinte, qual que é o tema desse vídeo? Eu vou estar tá jogando o um modo que eu nunca mais joguei no Brawl Stars Que esse modo foi mais esquecido que tudo pra mim, na minha opinião Para mim ele tá, sei lá, junto com o nocaute mais ou menos, sabe? Só que o nocaute eu até tô jogando para fazer missão Que no caso, a Liga Estelar, cara eu nunca mais joguei Liga Estelar Tipo, aqui ó, se vocês forem ver, ó Eu joguei 8, 9 partidas de 100, entende? Tá muito baixo Tipo, eu não sou nada bom em 3x3, nada Entende? Ai pessoal, também tá tendo aquele evento Vai ter 9 dias é, 9 dias seguidos presentes, né? E vai ter o Daryl Mega Caixa Que eu achei top e vai ter presente na loja, o que tá hoje aqui é ouro. E cara, é o seguinte, tipo, eu acho que eu tô gravando na, na sexta, quarta-feira, teve eu acho que uma mega caixa. E eu ganhei Mr. P na minha conta quarteária, ou na minha conta terciária, eu acho que foi na minha conta terciária. Vamos coletar o ouro aqui, pá. Vamos pegar aqui essa caixa Brawl. Podia até vir um poder de estrela, né, cara? Eu acho que nem vem. Mas tá, bora lá. Eu vou jogar uma partida de Liga Estelar aqui, uma melhor de três na Liga Estelar. Eu queria que viesse Brawl Ball, porque é o único modo que eu sou bom em é ter que vir em zona estratégica, mapa mó aberto. Eu, cara, eu nem sei direito qual que tá o meta hoje. Eu nem sei como é que tá, assim, pra, pra olhar de mapa aberto, pá. Não sei direito, mas... O cara proibiu a Enzo, cara. E a Enzo eu acho que nem no meta, tá? Eu acho que nem boa. E se eu for de Mr. P? Eu acho que eu vou de Mr. P, cara. Eu vou de Mr. P. Porque ele é chato, a mala que quica, pá. Talvez isso ajude. Será que o cara vai de Stu? É, o cara foi de uma boa. Eu acho que eu vou de Mr. P, cara. Eu acho que eu vou de Mr. P. Eu sou muito ruim nesse modo, pessoal. Eu espero que vocês não reparem qual brawler escolher, em qual modo, porque eu sou muito ruim. Calma, ó, o Kai escolheu o bo. Tá. E aqui, será que ele vai escolher o corvo? É, escolher o corvo. Sende, dois lendários nessa partida. O acessório, eu vou do Pinguim Thanos, que esse aqui foi nerfado bruscamente. E eu tô com a Star da mala Kikika, beleza, vamos tentar ganhar né, cara? Vou tentar passar uma vergonha aqui. Tá, beleza. E internet, já começou travando já. Ó, acertei em um. E se a internet não colaborar, né? Se a internet não colaborar. Ó, oh, estamos dominando. Cara, é o puro silêncio, entende? Ó, oh, matei lá, eu acho que eu matei lá. Boa. Isto no Calma. Ih, os caras dominando lá, né? Meu, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo Cara, faz muito tempo que eu não jogo liga estelar. Faz muito, cara, tempo. Ó. Oh. Os caras já estão com 59, cara. Ih, tô vendo que o corvo do meu time é suicida, calma É bom que eu tô muito no silêncio, cara Cara, calma Ô pessoal, outra coisa que eu quero que vocês façam Comenta aí embaixo ideias de vídeo que vocês querem ver no canal, pá Comenta aí, cara Ó, perdemos uma primeira, muito bom mas até que foi equilibrado, a gente não foi tão mal assim. Eu que sou ruim pra caramba no 3x3, até que foi bem, mas... Cara, comenta aí. Ai, pessoal, esses... É, eu acho que ontem teve pacote de pins na loja, né? Então, eu ganhei uns pins e eu ganhei do Squeak, cara, de nervoso. Tipo, mó bonitinho. Nossa... Esse Sandy aí vai incomodar, cara. Ah, eu tô indo Mr. P, cara. Esse aqui eu acho que é épico. Cara. Calma, ó Lá, ó Acertei Ah, mentira, mano O Sandy foi nerfado, né Que eu saiba, o Sandy foi nerfado Quem mais que foi? O Bo não, o Bo foi bufado, né A Penny É a Penny Não foi bufada só a Jess foi nerfada Só que a Jess, como ela é torreteira também Talvez ela tá melhor no meta, entende? Cara, a internet tá travando demais, mano Bem hoje que eu fui jogar esse modo Liga Estelar Olha que legal é, perdemos, fazer o que? Nunca mais joguei Liga Estelar também, que é o que? Eu nem sabia como era, cara. E eu só joguei 10 partidas de 100. Olha aí, eu vou conseguir skin do 8-bit, eu vou. Mas tá, então pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. E compartilha para nós agora chegarmos a 300 inscritos, cara, o mais rápido possível. Então pessoal, eu vou indo, Falou, fui e tchau.